Eu... Ainda fora Ladybug, eu me recuso a estar apaixonada pelo Aiden ou por qualquer outro. Eu perdi a posse dos Miraculous por causa do amor. Olá, eu sou a Lyra. Qual é o seu nome? Achei você, Ladybug. Marinete do Benchank. Adrian Agreste. você tem sido o portador exemplar do Miraculous. Você tem sido uma portadora exemplar do Miraculous da Ladybug. Sua missão está terminada. Você fazia isso por amor pela Emily, mas agora só faz por loucura. É uma catástrofe. Dragão de Vento! Está na hora de arriscar tudo. Eu conto com você, Natalie. Seu poder agora é meu.